E agora? e agora, só anda a pé quem quer? Só anda a pé quem quer, 500 reais. Hum, Chama vamos o computador. saber, vamos saber, vamos saber. O computador, processando. Regi, processando Anitta Pereira da Silva do bairro Vila Alegre, meu diretor, depois. Se você conhece a Anitta lá da Vila Alegre, pode ligar para ela e anunciar que ela acaba de ganhar 500 reais da promoção. Só anda a pé quem quer? Na segunda-feira, nós vamos divulgar a loja que ela ah, comprou, viu? Tá. A empresa parceira que ela comprou para levar quinhentão. Então, então ó, bem. beijo pra você Boa. e parabéns.